Viva amigas, aqui está o esquema completo de como se faz o círculo mágico em macramé para continuar em crochê. Isto é um novelo, é fazer estes movimentos todos que estão aqui. Vamos ver, o novelo passa por cima, destes dois, passa por dentro, já está. Primeira parte do nó feita. Agora passa por baixo. Passa outra vez por cima daqueles dois, destes dois, destes dois, e fecha. Está feito o nó. Agora, claro, ajeitar. E vamos fechar o círculo mágico. Fazíamos o número de nós que entendêssemos. Vamos fechar, e aqui está, como isto é mesmo um círculo mágico. E já está. pois É só ajeitar bem, para ficar direitinho. E agora com a mesma ponta continuar o crochê.